Olá galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorismo digital, para quem me acompanha, que me segue aqui no canal, já sabe que eu estou com o tráfico pago sou especialista em escala de negócios digitais, trabalho com marketing digital desde 2018, estou aqui para compartilhar sempre conhecimento e agregar valor para você aqui no canal, e neste justo conteúdo, neste vídeo, eu vou ajudar vocês a como criar uma conta profissional no Instagram, muita gente tem essa certa dificuldade como criar um Instagram profissional para quem realmente quer empreender, quer montar um projeto, quer montar um negócio, quer divulgar sua loja, quer divulgar o seu negócio na internet. Então, a maioria dessas pessoas, talvez até você, tem uma certa dificuldade de como criar um Instagram do zero da forma alinhada profissional e correta, ok? Para quem tem negócio físico, para quem tem lojas físicas, tem negócios físicos e bem específico também, então, tem produtos que vende, tem infoprodutos. Então, o Instagram ele é muito importante para você hoje começar um negócio online. E o Instagram, na minha visão, ele é uma. Porta de entrada para teu negócio. Ele é uma chave que pode direcionar você a novos caminhos, a novos conhecimentos, novas experiências, que pode te ajudar a impulsionar o seu negócio, a sua loja, o seu produto, tá, o seu serviço na internet. Então, nesse vídeo vou ensinar para vocês o um passo a passo como você montar, criar um Instagram profissional do zero. E se isso te fez sentido se você já gostou do assunto desse vídeo, desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário que vai ser muito importante. Isso vai me ajudar muito isso vai me engregar cada vez mais então você muito relação bora pro nosso conteúdo na prática Bora o projeto e o processo de criação e construção de um Instagram do zero ele consiste em alguns elementos muito importantes, que é o qual que você precisa para executar muita gente utiliza o próprio número de telefone tá eu não super recomendo de verdade que um e-mail é bem simples como eu vou te mostrar para vocês aqui tem um e-mail para você criar o um Instagram do zero tá eu vou pegar aqui o um e-mail aqui tá ó esse aqui é o e-mail que eu vou estar utilizando beleza eu já criei já aqui no Gmail para criar esse e-mail é bem simples ele é fácil não é difícil se você não conseguir e não saber como criar um e-mail deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou criar esse vídeo para você de como criar um e-mail para você. Criar os seus projetos, tá? A partir de agora, a partir de então na internet. Não faz nada de forma amadora. Muita gente cria Instagrams aí de qualquer forma e depois culpa a própria ferramenta. Então, gente, se você vai se posicionar, se posiciona mas da forma correta, alinhada e profissional. Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês como que cria o Instagram do zero. Vou entrar aqui no Google, tá? vou abrir aqui mais uma aba, vou digitar aqui Instagram, beleza? Ó, tá aqui já Instagram, lá o um Vou clicar aqui ó, na primeira opção, Instagram. Beleza, ele vai abrir para você aqui essa janelinha e rolando aqui mais aqui embaixo, ok? Ele tem aqui ó: não tem uma conta. Cadastro está é que exatamente que vamos criar. Vamos começar a criar o nosso Instagram do zero. Beleza, você vai clicar aqui ó. Clique cadastro e logo mais vai abrir para você essa outra janelinha aqui, ok? Aqui é exatamente onde você vai colocar aqui o número de telefone ou e-mail. Eu não super recomendo, como eu já falei para vocês, eu não indico, eu não recomendo para ninguém colocar o número de telefone. Fica uma coisa assim chata e amadora, que quando ele aparecer lá no teu perfil, lá no teu Instagram, vai ficar lá o número de telefone. Então, isso não é legal. Então, coloca o um e-mail aqui, faz as, faz as coisas corretas, que é para depois você não ser impactado aí e prejudicado, né, por alguma forma, beleza? Então, eu indico demais que você, que você coloque e-mail certo é que você vai colocar aqui o nome completo vou colocar o usuário aqui e senha que você vai estar tá criando beleza então vamos fazer isso aqui juntos vou pegar aqui o meu e-mail tá ó coloquei aqui para cá vou pegar aqui o meu e-mail aqui ó certo pegar aqui o meu e-mail clico nele vou colocar aqui ó o meu e-mail certo e perfeito ó, apareceu para mim aqui até uma setazinha verde né confirmado tá tudo correto então o nome completo vou colocar agora o meu nome completo agora ó então coloca seu nome tá se você é uma empresa coloca o nome do seu negócio coloca é, o seu nome também se você vende serviço tá bom se você é uma loja física então coloca aqui seu nome porque vai dar mais é, vai porque vai gerar mais valor mais credibilidade para quem tá vendo tá e principalmente para o Instagram também coloca aqui meu nome aqui Miguel Alves perfeito tá Miguel Alves Tenório Neto então eu vou colocar aqui o nome de usuário o nome de usuário que você vai estar colocando aqui, gente, vai ser o nome do teu negócio, tá? Se você é uma loja física, então se você vende tipo, roupa, se você vende calçados, tá? Se você é uma loja que vende tudo, então você vai colocar aqui exatamente aqui, o que, é que você faz, porque é a partir daqui que as pessoas vão procurar, o okay, é a tua loja vai procurar o teu serviço Ok então vai te encontrar com mais facilidade então, é muito importante também muito cuidado para você é, não é falhar aqui não pecar nesse ponto então coloque o um nome que seja um nome é nome real Ok não coloca aí underline não coloca aí boladão não coloca é, é, loucão não gente coloca o nome certo tá o nome específico o nome do teu negócio da tá? tua empresa que é por aqui exatamente que as pessoas vão fazer busca que as pessoas vão te encontrar dentro do instagram tá vendo ó projeto gestão de anúncios online beleza então coloquei aqui porque vai ser a partir desse nome que as pessoas vão começar a pesquisar né? Qual que é qualquer o instagram do miguel é o projeto gestão de anúncios online ok é o projeto de gestão de tráfego é a é loja x a e B então vai ser por aqui, justamente que as pessoas vão, vão estar te procurando aqui pelo nome de usuário, então fica muito atento aqui nesse ponto. É que nesse ponto é muito importante porque é que aqui você vai colocar a senha, tá? Coloca uma senha é a sua própria mesmo, cria uma senha própria. O, o próprio, o próprio, Insta, o próprio Instagram, ele vai te dar aqui para você colocar aqui ó, uma uma senha padrão, tá? Não é utiliza essa senha padrão, coloque uma senha criada por você manualmente, tá? Então coloca uma senha aqui de mais ou menos os oito dígitos, tá? Números e letras. Também é alguns caracteres, tá? Que vai te ajudar muito em ter mais segurança no teu Instagram, beleza? Muito importante isso. Perfeito, coloquei aqui agora uma senha, tá? Coloquei. Então, eu vou só clicar aqui agora no botão aqui, ó. Cadastre-se. Logo mais aqui, ó. Pede aqui, ó. Eu vou salvar aqui, ó. Porque eu quero que ele salve, tá bom? No meu navegador. Isso também é muito importante, tá bom? clica aqui em salvar. E aqui você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar o mês, tá? Que é o seu mês de nascimento, tá? Você vai colocar aqui a data de nascimento sua, Tá? Então, eu vou colocar aqui o mês de fevereiro. Eu vou colocar aqui também aqui a data do meu nascimento, tá? E pronto, perfeito. Eu já coloquei aqui o data de nascimento. Vou clicar agora em avançar. Neste ponto, por que eu falei para você que é muito importante você estar tá digitando aqui inserindo o um e-mail, porque o Instagram acabou de me mandar um código, tá bom? Pelo meu e-mail, eu vou lá no meu e-mail, vou pegar o código. Beleza? Que ele mandou para mim, ó. tá aqui o código, tá vendo, ó? Então muito legal isso aqui. Você vai colocar dentro o código. Colar aqui dentro. E você pegou o código, colocou aqui dentro, você vai clicar em avançar. Ativar as notificações? Sim, vou ativar, porque é o um Instagram profissional, tá? Então isso aqui é muito legal você né fazer. Clicar aqui, permitir. E perfeito, tá? Aqui você já pode ver que o Instagram já foi criado, tá bom? Ele tá muito, muito que do zero mesmo, tá? Então vamos clicar aqui, ó, no perfil aqui, vamos começar a trabalhar as configurações, beleza? Eu vou clicar aqui no perfil tá quem não é só não é só isso aqui A gente vai montar uma bio a gente vai é, fazer as configurações para ele para ele poder né, ganhar performance e assim a gente começar a trabalhar dentro vamos começar aqui agora o processo de configuração porque é muito importante esse ponto tá você já pode vir aqui ó que já tem já aqui ó tá? os nomes que nós criamos aqui ó projeto tá gestão de anúncios online tá cara essa aqui tá muito top muito show e tá aqui também meu nome tá? miguel alves então você vai aparecer também seu nome aqui também tá? Então eu vou começar aqui pelas partes mais, mais básicas, tá? Então você vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos aqui embaixo, aqui é mais, tá bom? Clica aqui neles. Temos aqui embaixo aqui, ó, configurações. E aqui embaixo, ó, muito importante esse painel. Muito importante, que aqui é onde nós vamos, né, fazer o processo para que nossa conta fique uma conta comercial, porque aqui tá uma conta simples, tá? Você vai mudar aqui, ó, mudar para conta profissional. Você vai clicar, beleza? Você tá mudando aqui, ó. Tá vendo, ó? Então você vai definir que exatamente se você vai deixar sua conta aqui para uma conta de criador de conteúdo ou uma conta comercial, beleza? Então eu vou colocar aqui conta comercial, beleza? Eu vou clicar. Você pode tá, também tá optando aqui por criador de conteúdo, mas se você tem um negócio, tá? Uma loja, se você tem alguma empresa específica, então coloque aqui, ó, conta comercial, tá? Que eu acho mais é, indicado, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em conta comercial, vou clicar em avançar. Beleza, e perfeito, aqui ó. eu Vou clicar dar mais um avançar. porque okay? você vai ler isso aqui. Se você quiser, para você entender o que, que tá acontecendo, certo? Você vai clicar em avançar e aqui você vai definir. Tá, eu vou colocar produto ou serviços no caso meu aqui, tá? porque eu vendo serviços, certo? Então eu posso colocar também aqui: marketing, marketing. Ó, posso colocar aqui também. Ó, beleza, vamos ter que produto ou serviço. Beleza, mas se você é decidir mudar depois, você pode mudar aqui sem nenhum problema. Tá, eu vou manter aqui para manter é com o nosso conceito vou clicar em concluir nessa parte aqui de informações comerciais pública é muito importante que aqui é onde você vai mostrar a cara né do teu negócio a cara da tua empresa ok você vai colocar aqui o um e-mail tá? você vai colocar aqui o um número de telefone né que é, o, que é o contato da tua empresa do teu negócio o endereço da tua empresa tá é muito importante a cidade e o cep da tua empresa tá do teu negócio então isso aqui é muito importante que gera muito valor muito credibilidade né para o teu cliente inclusive para o próprio Instagram também pronto perfeito coloquei aqui em gt todas as informações necessárias que eu preciso aqui né para verificar aqui as minhas informações de contato então eu vou clicar agora em salvar ó. e certinho correto tal tá, só conta empresarial do Instagram está pronta Beleza então muito legal isso aqui eu vou clicar agora em concluir já que mudamos né de conta simples, de minha conta básica para uma conta profissional então a gente vai é, agora, preencher aqui algumas informações que vai ser muito interessante. Que vai ser a nossa bio tá o contato também. Duas coisinhas simples, tá bom? Ficar nesse site então, eu vou pegar aqui ó. Tá, temos aqui a biografia, que aqui é onde você vai falar exatamente o que é que você faz, o que é que você realmente entrega o teu perfil, o que é o seu negócio, o que é a sua empresa. Então, isso aqui é muito importante. Eu tenho aqui já um modelo tá que é do meu negócio, mesmo, específico tá de venda de serviços, como eu trabalho com tráfego pago. tá então eu vou colocar aqui, ó, essa legenda aqui, ó, tá? Essa biografia que eu criei, beleza? Copiar aqui, colocar aqui dentro, certo? E perfeito, olha só, gestão, né? No caso aqui, tá? Eu sou gestor de tráfego, não sou membro, né? De um treinamento aqui, que é o Scarico Max beleza? Eu trabalho com produtos físicos também, segue também um modelo também a qual seja adaptável para o negócio, mas coloca coisa que chama atenção, que conecta, tá? A pessoa bate o olho aqui, ela fala, cara, é isso mesmo que eu busco, esse, e esse site aqui, você só vai conseguir fazer esse, esse processo aqui do site, ok? No seu telefone celular, beleza? Que aqui pela versão aqui de computador aqui, você não vai conseguir, tá? Colocando aqui o site, tá? Então super recomendo que você já fala aqui, ó, que você tem que fazer isso aqui, ó, você vai editar isso aqui, você vai colocar um link. Esse link você pode estar tá colocando aqui o link do teu WhatsApp, beleza? É, você pode estar tá colocando o link da página do teu produto tá? ou serviços, tá bom? Então, coloca o link personalizado, um link confiável. Não coloque esses links garranchados, tá bom? Que é a qual as pessoas, os seus clientes, não irão clicar. Certo? Então, gere valor. Crie, realmente, um Instagram profissional, alinhado, ok? Para você poder atingir os seus possíveis compradores e futuros clientes. Então, aqui você vai colocar aqui o um número de telefone, tal. Tá? Eu vou colocar aqui o mesmo número de telefone que eu coloquei. Vou colocar aqui masculino, óbvio, certo? Então, você vai colocar aqui de acordo com o teu gênero, tá? É feminino, é personalizado. Prefiro não informar, então você vai colocar, beleza? Então vou colocar aqui masculino, né? Vou dar um concluir. E perfeito, tá? Olhei isso aqui, tá tudo certo? Tá tudo perfeito? Eu posso aqui alterar também, tá? Minha foto de perfil. Coloca uma foto de perfil também profissional. Coloca uma foto que gere valor, que realmente conecte, ok? eu recomendo que você utilize. Se você for você mesmo, coloque a tua cara, tá bom? Não coloca aquelas fotos é, meio que escuras, uma foto toda barraçada, não. Uma imagem clara, uma imagem que conecte, uma imagem que gere confiança, tá bom? Para quem vai estar tá olhando, para quem vai estar tá vendo, lembra que você tá criando Instagram para você ajudar as pessoas, para você vender o teu produto, para você vender o teu serviço, tá bom? Pra você mostrar a sua empresa. Se você é uma marca, então cria um logo, um logo bem feita, um logo bem alinhada, tá bom? Vai no canvas, cria essa logo, ok? E coloca aqui a tua marca, beleza? Então isso aqui é muito importante. Eu vou clicar aqui ó, em alterar a foto do perfil, tá? vou colocar aqui uma foto minha vou pegar aqui uma imagem minha aqui ó mas vou pegar essa aqui ó, essa azulzinha vamos colocar aqui tá alterando tá vendo ó e perfeito colocamos tá tudo ok ó tá perfil que foi adicionado certo então vamos como que agora vamos clicar aqui em enviar beleza e olha só como que tá o nosso perfil aqui todo montadinho tá bem alinhado bem profissional Certo, você já, já pode ver, cara, muito top demais. Isso aqui, ó, projetos, né? Ficou, ficou aqui montado, né? Projeto gestão de anúncios online. Quem é Miguel Alves tem hora, né? Então tá falando que específico, bem claro, tá? O que, que eu faço? Quem quem eu sou? Tá, é o meu negócio, beleza? Então a pessoa já vai bater aqui, já vai saber exatamente do que se trata. Esse meu perfil, beleza? Então okay, ó, olha só como é que ficou o perfil, tá? Ficou bem claro, né? A minha imagem ficou bem, bem explícita mesmo, ficou bem, é, bem objetiva. Tá, a pessoa já tá me chegando aqui, tá vendo que eu sou uma pessoa, tá bom? Então isso aqui é muito importante, tá? Eu vou fazer aqui uma postagem junto com você. Eu vou clicar aqui, ó, tá? Um botão aqui, criar, beleza? Vou pegar aqui uma, uma postagem minha, tá? Vou colocar aqui essa imagem, ó, beleza? Essa imagem aqui. Clicar aqui. Posso diminuir aqui, deixar aqui pra. Tem os formatos aqui que eu posso estar tá deixando, tá bom? Eu vou clicar em avançar em avançar nesse ponto que você vai colocar um texto tá bom e perfeito vou, clicar, vou colar aqui dentro e olha só que legal né ficou bem bacana ficou bem feita certo vou, vou só ajustar aqui um pouquinho ó pronto perfeito vou vou ativar aqui ó tá isso aqui é muito importante vou clicar isso aqui eu vou liberar todas essas opções aqui ó clica libera isso aqui tudo tá libera isso aqui tudo tá para que as pessoas possam comentar para que as pessoas possam também né tá é, vendo aqui é, as curtidas e tudo mais, certo? Então, muito importante isso aqui, certo? Então, ativo isso aqui, tá? Muito importante colocar aqui. Eu vou colocar aqui o Brasil, né? Que é a localização, beleza? Brasil. Perfeito. E feito isso aqui, eu vou clicar agora em compartilhar. Eu tô publicando aqui já. E olha só, o meu perfil começou a já ganhar performance, né? ok? Começou a já ganhar, performance. já tem já uma publicação que já pronta, tá? Vamos colocar aqui mais outra aqui. Vou pegar aqui essa outra imagem aqui, ok? Que vai ser muito importante também. Vou diminuir mais um pouquinho aqui. Eu posso até diminuir mais um pouco se eu quiser, tá? Posso manter assim também. Eu posso deixar também pequena. Mas vou manter ela aqui nesse padrão, beleza? Ó. Vou clicar aqui. Em avançar. E aqui eu vou colocar aqui a mesma descrição, tá? Vou pegar aqui, ó. Beleza? Compartilhar. Perfeito, a sua publicação foi compartilhada, beleza? Vamos clicar aqui, vou dar um F5, tá? Perfeito, tá bom? Aqui você vai fazendo as suas postagens, pode estar postando também em vídeo também, ok? E você vai montando aqui, no seu Instagramzinho, você vai postando, tá? É, no mínimo aí, como você vai começar agora, posta de 3 a 4 vezes por dia, beleza?